Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. É, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho que passar isso para vocês, uma coisa que está acontecendo comigo. Eu já passei já para os meus líderes religiosos, já é, já compartilhei este esta minha situação em alguns grupos, tá? Do meu WhatsApp. Bom, o que está acontecendo? É, de uns dias para cá, é, já faz aproximadamente uma semana. Eu tenho vivido experiências terríveis durante é, a minha noite e a minha tarde de sono. Tá? Tudo começou, foi na terça-feira passada, de tarde, eu estava deitado, vendo o filme, Conan, o Bárbaro, tudo bem. Aí daqui a pouco, a porta daqui de casa, aquela porta ali, ela bateu com força, com muita força mesmo. Pá! Eu fiquei tranquilo. Claro que eu tomei um susto na hora, porque quando venta isso acontece. Sendo que eu, quando eu fui lá fora ver não havia nenhuma árvore balançando, não tinha vento nenhum. É, o céu estava, né, um dia ensolarado e até hoje eu não sei o porquê que aquela porta bateu com tanta força. A partir daí eu comecei a sentir medo, mas depois o medo passou. Tá? Mas o problema começou mesmo foi durante a noite. Eu comecei a viver uma experiência muito ruim nas minhas noites de sono. E isso também se repetiu, as minhas tardes de sono estão se repetindo a todo momento, até agora mesmo. Eu acabei de acordar, tá? E eu, eu vou contar o que, que está acontecendo. De madrugada eu fui dormir, ok. Eu é, fui dormir lá para as es... meio, por, por aí, foi bem tarde, eu durmo, eu durmo muito tarde, tá? porque eu fico vendo filme, sério dormi, não se passaram nem 30 minutos, tá? eu estava tendo um pesadelo, um pesadelo muito ruim, e eu despertei deste pesadelo, mas eu não conseguia mover nenhuma parte do meu corpo, só os olhos, eu estava deitado, isso foi por mais ou menos uns 3 minutos, A depois os meus movimentos foram se recuperando gradativamente, e eu voltei a me mexer. Mas até aí, né? Claro que aquele susto, mas... Vou voltar a dormir e tá tudo bem. Novamente. Em poucos minutos eu acordei novamente paralisado. Isso... Gente, eu sofri isso foi a noite toda. Tá? Aí nos outros dias, até o dia de hoje, isso está se repetindo comigo. Todo dia que eu durmo, tá? É... De madrugada eu acordo uma, de uma a três vezes é, tendo esse tipo de experiências, esse tipo de paralisia. Acredito que seja aquilo que as pessoas chamam de paralisia do sonho, alguma coisa assim. Né? Em que eu fico deitado, não consigo mover uma parte do meu corpo, somente os olhos. Tá? Infelizmente é uma situação muito chata. É, e de vez em quando eu tenho a impressão de que eu estou ouvindo alguma coisa Passos, é, alguma coisa se mexendo no meu quarto, na cozinha Diante disso tudo eu tomei uma decisão Eu vou começar a registrar toda a minha noite de sono, né? Vou registrar durante mais ou menos... que é isso, gente? Gente, acabei de ver um vulto aqui Então eu vou começar a monitorar da minha noite de sono, minha tarde de sono, e assim que eu conseguir captar alguma coisa, eu compartilho com vocês, ok? Então essa é uma promessa, não sei quando, quando que eu vou conseguir postar esse vídeo, porque para eu poder postar esse vídeo eu tenho que registrar alguma coisa, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, um abraço, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado né, deste relato que eu compartilhei com vocês, e se vocês já tiverem passado por uma situação semelhante, compartilhe aqui conosco, no nosso canal. Um abraço! Três dias mais tarde... Boom. mm -hmm. Call uh -huh. Mm-hmm. É o que